Vamos lá, vou começar mais um vídeo aqui. Pra quem não me conheceu, o Tchetchê, e hoje eu trago um videozinho aqui pra vocês. Tank Pirata 5.5, Tank Fênix. Tem painel, se você quiser entrar, o link tá na descrição. Faz é o seguinte, deixa o like aí se você for novo aqui, se inscreve. Ativa o sininho também pra estar tá recebendo os novos vídeos que vai sair aqui do canal. E hoje eu vou trazer uma evolução do zero até o full. Se você curtir essa evolução e apoiar, deixa o seu like aí. Deixa um comentário e Ei, fala o nome do Sarkondo. Esse pau te adiciono aqui e veja o Sarkondo. Como é que você fica mais forte com a evolução que eu vou fazer aqui? Aí é, a gente vê. Entrando aqui no e como eu disse né galera Se você for novo, mano, se inscreve mesmo Pra receber os vídeos que vai sair no canal Eu não tô trazendo vídeo aqui no canal porque eu tô esperando um microfone que eu comprei, mano E tô fazendo live porque eu tô esperando o um microfone E eu vou formatar também computador também Tem muita coisa pra mim fazer Por isso que eu não tá saindo vídeo e live aqui no canal Eu decidi fazer esse videozinho aqui pra encerrar esse, Esses vídeos aqui no 5.5 Beleza? Com painel Eu vou trazer vídeos lá no, no 10.2 Com painel, demorou? Então beleza né Vamos começar aqui Vou pegar os itens aqui do painel Vou pegar uma arma aqui Deixa eu ver Essa tem 300 Deixa eu ver É, vou pegar essa daqui mesmo Daí aqui Vou tentar Ajeitar Vou colocar por... eu Vou colocar 365 dias Mais 12 Aqui eu vou tentar colocar 150 tudo Vamos lá Aqui confirma mais 12 ok vou pegar umas pulseiras aqui porque as pulseiras também fez é bom coloco por 365 vou tentar deixar tudo full é composição 150 galera 365 dia composição 150 e mano esse videozinho vai ser um pouco grande se você tiver paciência assiste até o final se não tiver, mano, assiste quando você tiver tempo, que daí você vai aprender a fazer uma evolução aqui. E eu vou ensinar uns bug aqui ainda nesse vídeo. Quem quiser saber, vai estar tá mais pro final esses bugs. Mas, tranquilo, vou pegar agora os anéis. É então, uns bugs é um pouco meio simples, né, mano? Mas, pra quem não sabe, vai ajudar aí, né? Vai dar uma boa ajuda. Mas, tranquilo. Vamos dar uma ajeitadinha aqui na conta daquele tá querendo... naipe, filho. E galera, apoia aí esse vídeo, mano Divulga, manda pro seu amigo, cara Faz escrever aquele, aquele proceder todo Pra gente poder querer pegar umas views Legal aqui Bater uma quantidade de inscritos legal Quando a gente bater 4k, mano Na moral, igual tá escrito aí Hashtag Senhor 4k Vocês vão falar, não, pode crer O tá? tá upando a continha com Bonito, deixando a continha legal Mas, eu, tipo assim Eu tô trazendo vai Live em outros de Tank. Mas comenta, mano. Não deveria ter que sair aí, é novo. Aí a gente pode gravar uns vídeos lá. Daquele naipe. Beleza, chapéu. Será? Acessórios. Vamos aqui, nem né? Acessórios. Ah. Precisa achar só que veio. Como que é o nome? Era de avanço, tá ligado, meu amigo? E a gente já fica com tudo full avanço. Vou dar um pausa até achar aqui. É ok. Peguei as coisas que tava precisando aqui no. <risos> no painel a gente dá uma travadinha mas beleza peguei as coisas aqui peguei umas coisinhas que vai ser necessário né e deixa o like aí beleza beleza e tem como colocar 150 mesmo galera a composição aqui tem como colocar 150 lá pra você ver. na arma acho que só é isso mesmo só 150 mesmo não é que isso vai não muito é melhor que nada acho que até não escutei como colocar deixa eu ver aqui eu um escudo Cupos aqui, mais 12 Ah, não tem como não me enganei, mas beleza ainda vou pegar um set de atributo ainda tem muita coisa pra fazer Deixa eu ver aqui, abre isso aqui PCzinho, mano, também a gente formatar aí, galera, por causa disso aí, mano Tipo assim, a hora que eu faço live, quem puder ajudar, mano, sempre pode ir. tem um superchat se der você ajuda, cara. Se que gosta dos vídeos que sai aqui no canal. Ainda mais vídeo de evolução. Não aqui nem pedras aqui, ó. A gente já aqui é o bagulho, a gente já vai querer voltar aqui. Não, fiote, tem como ir no máximo. Não? Ah tá, ok. Entendi o passinho. Nossa, isso aqui vai demorar, ó. Demora demorar muito, é? Só tem que ficar upando isso aqui Demora é demais Depois eu ouvi isso Tem ver o aqui Phoenix com esse daqui mesmo vou botar. galera eu vou colocar uma música vou acelerar o vídeo pra mim poder upar isso aqui tudo aqui ó que vai demorar mano é nenhum não tem como ó. então eu vou acelerar aí não hum, galera eu vou deixar isso aqui pra mim upar offline mano isso aqui dá pra upar assim não tá então, é doido vou pegar umas pérolas aqui mano Beleza, deixa eu ver aqui. Ração do pet: Balões, anel, arma. Aqui ó, pedra de avanço. Vou pegar 99. Melhor que nada. Vamos lá, Vou mandar pra continha. Vou mandar esse aqui também. Que vai ser útil. beleza agora vamos dar uma andada aqui nos acessórios aí, se você não sabe upar você tá aprendendo aqui agora parça na moral já merece o like aí se você não sabe upar aqui usar o painel pá. pra quem sabe mano tá assistindo o vídeo só assiste velho daí vê como que eu vou upar a conta dá uma dica aí de como que a conta vai tipo assim tinha você fala não titi você tinha de upar esse aqui você esqueceu de upar isso aí já dá uma dica do que eu esqueci, entendeu?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 I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style <laughs> where were you when my heart was on the Aí beleza, tá tudo full, agora tá bonito Vem cá, coloca tudo E já tá com um milhão um milhão e 300 Tô tentando colocar gold aqui né galera E deu sucesso aí pra vocês verem Ó, consegui uma roupinha com os atributos full 60 Lá na últimas roupas mano Você vai lá nas últimas roupas que tá dando atributo full 60 você foi espertinho, mano. Eu pega aqui eu coloco atributo for 60. Ixi, a continha vai ficar top, mano. Essa continha que vai com os inscritos. É uma continha que tá top. Olha os atributos. Acho que eu pego uns 10k de atributo aqui de boa. Agora precisamos upar o chapéu. Aqui não vai, então vamos nisso daqui. Sempre é bom você ter um chapéu mais doce Daí você, você colocar gold nele Não coloca gold na arma porque Fica bem fraca a sua arma, mano Deixa que eu ver avanço É o que a galera tá falando aqui nos comentários Aqui, né, mano? No, no alto-falante Perguntei, né? Os mano tava falando Mas esse vídeo aqui Já tá longo, mano Então deixa o like, porque na moral Esse vídeo vai ser o mais grande que eu fiz aqui nesse vídeo Tank. Olha o que a gente faz Vem aqui eu tentei querer fazer uns bugs que tava tendo aqui, mano, mas os bugs não tá dando certo não, galera, na moral. E vai no último chapéuzinho que tem os atributos 110. E de nem último, nem tudo, mano. Você vai nas últimas coisas aí, no chapéu, nem tudo. Você vai ver os atributos. Opa, ah, tá faltando escudo aqui. Entendeu que o atributo tava assim. Aqui tá faltando essas peças aqui, Eu vou pegar elas aqui rapidinho. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui Faltando um anel aqui, está de animal também Luto de luta no arbre Tem de arrumar as cartas O pet já tá arrumadinho, nível 60 com todos os equipamentos As peles estão assim galera meio bugado mano, não sei porque que Mas eu tô tentando colocar elas aqui Deixa eu ver aqui, não, vai ficar aqui certinho aí então galera aqui ó peguei que 10 k de atributo basicamente mano fiz um bug aqui galera que bug é esse você vai fazer isso aqui mano pra você fazer a mesma coisa que eu vou fazer vou ensinar um bug aqui é dois bugs que tem você vai tirar todas as coisas aqui ó tudo mano tudo que você tem você vai tirar aí de jeito assim, ó. tira tudo mano, pode tirar tudo, confia é o book do potencial, quem conhece, tá ligado já sabe o que que o bagulho dá certo, aqui é no depósito se você não tiver uma sociedade que quiser entrar na minha daí o nome dela é esse daqui ó. esse nome é aleatório você cria uma sociedade mesmo que tem como É o que, que você vai fazer, você vai colocar todos os seus itens aqui enfidelados assim ó, mano ó. primeiro você precisa ter aqui pelo menos um cabelo mais zero, entendeu o que você vai fazer Um exemplo aqui ó Eu vou colocar esse daqui eu vou vir aqui no potencial aqui ó o cabelo mais velho que eu tenho aqui imitado vou colocar em cima disso aqui daí eu vou pegar o cabelo aqui e colocar aqui ó e aqui eu coloco tá vendo aí e não tem como você colocar a medalha de evite e quer ver o potencial mas com esse bug tem como entendeu mas era pra ensinar esse bug né mano aí vocês eu peguei quer ver basicamente quer ver, 10k de atributo galera eu falei pra vocês que eu ia pegar um atributo bom mano essa evolução eu aprendi muitas coisas aí, fui fazendo umas evoluçãozinha, né, no Altas Contas, daí eu aprendi umas coisinhas decidi trazer esse vídeo pra quem joga nesse servidor, né, ficar forte porque é bem fácil ficar forte aqui, cadê o, o óculos opa, aqui, ó, isso aqui, terno é, tá aí, mano, ó. vai dar k de atributo, falta bem pouquinho ainda falta o pasperos. Aqui o álbum, ó, pra vocês verem como que tá, galera Ele tá bem fraco Tem que colocar o álbum, tudo certinho Eu vou abrir aqui Vou pegar, quer ver, umas cartas Daí eu já vou pegar 10 cartas de atributo pra gente acabar esse vídeo Que tá bem longo Então eu já volto Então, galera, a continha basicamente ficou assim, mano Depois que eu coloquei as pérolas, as pernas, E deu uma ajeitada Aqui Nas cartas também, ó, coloquei 40 Essas cartas aqui, Ela está tá prata Vou colocar pratina Vou pegar o FC Bão, já tá com uns 10k de atributo aí, ó, no ataque. Vou ficar no, na defesa. Assim eu vou ir upando, mano, ainda... Daí, offline aqui, na hora que eu terminar esse vídeo, eu vou... Pegar e upar aqui, ó. O, as pérolas aqui, ó. Vou upar tudo, deixar tudo aqui upadinho, colocar as pérolas aqui. E vou ficar com o vídeo por aqui, mano. Se você assistiu até aqui, digita 3. Comenta que viu alguma coisa aí criativa, alguma coisa que vai me ajudar aqui. Também que lê, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, quem é jogar o Tank Fênix, o link dele na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço do senhor KT, e acompanhe as lives que vai sair pra vocês, beleza? Tamo junto.